Meu irmão começou a usar a tine. nós descobrimos, nós vimos a Tini dentro de casa e eu e minha mãe resolvemos se esconder e vimos que ele estava usando. Depois de muito tempo, aos seus 18, e 19 anos por aí, aí nós viemos descobrir a maconha, que foi quando eu achei nas coisas dele. Depois de muito tempo, aos 23 anos, ele começou a usar a noia, que foi quando ele começou a perder peso, ele começou a mudar as feições, o rosto fisicamente, mentalmente. E isso mudou totalmente o comportamento dele. Ele deixou de estudar, não queria trabalhar. Eles chegaram na casa do meu irmão e chamando ele para usar a noia E minha cunhada ouviu. E ele, ah, ele fingiu né, que não, ele não estava falando sobre isso. E ele falou que iria jantar. E depois de muito tempo eles voltaram chamando ele e ele foi. Ao chegar do local que ele iria usar as drogas, ele, quando começou a usar, certa vez, ele recebeu um tiro nas suas costas de 12. Foi quando veio a sua morte. Foi por esse motivo que meu irmão faleceu. Cachaça, eu vou. Lógico que Vai, não, é? Por que mesmo? Isso é ah, pra, um se pra pra pra prazer, Lodi. Tá? É melhor eu tomar cachaça, tem que estar tá aqui nesse vídeo porque eu vou ficar aí dentro. A fechar ah, já comeram. Eu ainda vou almoçar ainda. Tem alguma comida? Eu caí? Ah, quem vai primeiro que eu? mesmo não, eu vou pra cima, almoçar em casa. Lavar, a raiva, tristeza, tudo. Comecei a beber ali, com uns 9 anos de idade. Peguei só até a quinta série. Hoje eu tenho 25 anos. Trabalhando. De vez em quando eu é faço o bico com uma pessoa para tomar menos uma cachaça. Aí comecei. Depois comecei direto, fiquei alcoólatra também. E parei mais. Não, já fiz muitas coisas, já larguei, quebrei fa... a foto, já liguei a faca na televisão tudo mais. Já nada ressaca quando bate que bateu nervoso. Acordo, chego de casa, tomo banho, venho pra cá, aí chego ali embaixo no carro de lanche, em pé do carro de lanche, damo um cachacinha e vou para casa todo dia. Não, só vou lá para 7 horas, 8 horas da noite. Esperança, já ouviu falar. Não. não? Porque lá as pessoas como você são lá para se curar, assim, você, você gostaria de eu não gostaria nenhum. Por quê? Eu não gosto, eu gostava de ir pro cap, eu não fui mais. Aí eu disse a ele, eu não vou mais correr atrás de você. Você tá um homem, já tá em uma um, em idade de maior, né? Adolescente, mas é de maior já. Você faz com você bem entender. Se você acha que o colégio você não quer estudar, você não vai. A senhora pensa que eu vou seguir os conselhos que a senhora quer, eu vou seguir o, o que eu quero fazer. O que eu quero fazer agora é beber e andar com meus amigos. E eu em cima, em cima, sempre tirando ele, sempre tirando ele, sempre tirando ele. Só que a gente vai com uma coisa e um dia a gente deixa de mão. Foi o que eu fiz. Só que eu continuo em cima dele. Ele não foi mais pro colégio, ele sai de manhã, chega à noite. Esse menino aí é filho dele. Eu, com pena, estou criando essa criança. Esse daí é filho dele, não é meu filho, não. É meu neto. Todo dia eu ia levar ele no cap, Ele tomava medicamento lá. Tem uma parte que é de medicamento. Tem também... Ele brinca, tem pracinha assim, é para fumante, essas coisas. Jogos. Tem de tudo lá. Remédio, comida, tudo direitinho. Mas ele só foi a semana que eu ia todo dia levar. Todo dia levar. No dia que eu não ia levar, ele não ia. Aí, quando foi um dia, ele disse que não ia mais, que ele tomava de azepan, né, para acalmar e tomar outros medicamentos. Ele disse que não ia mais, que não era louco. A fazenda nasceu da Igreja Católica né? da Ordem Franciscana e também do Movimento dos populares que são duas ordens que pertencem à Igreja Católica. A fazenda nasceu em 1983, no em estado de São Paulo, são Paulo a cidade de Iguarachinguetá. O que iniciou todos os trabalhos foi o arcebispo da diócese de Maceió, Dona Antônio. Temos duas casas, que são período triagem e pós-triage. Triage é para as pessoas que têm três meses de recuperação, que é o primeiro tempo de mais desintoxicação e adaptação ao lugar. E pós-triage é de três meses até... O ano que é, a caminhada de um ano, o tratamento de um ano. já começa a receber a visita da família. Assim, a recuperação está basada em espiritualidade, convivência e trabalho. Hoje, há 32 pessoas na fazenda, de diferentes lugares e estados. Né? Tem de outros países, né? como eu, que sou da Argentina ten ley seis que es de Rusia o Ivgeni que es de Israel y ten personas del Río Grande del Sur de Pernambuco primero era un hombre casa de bondadines que era la primera casa donde se reunían los niños que estaban en recuperación y después una jornalista de la Red de Globo eh, ella sugirió un hombre facienda de esperanza en una entrevista que la fez do lugar. Né? Aí ficou nome nossa Fazenda de Esperança. O objetivo da fazenda é ser autossustentável. Aí nós, com o nosso próprio trabalho, né? procuramos nos manter. Né? Nós temos 800 pés de, de coco, eh, temos uma fábrica de biscoito também que nós produzimos, eh, tem alguns animais né? e, e a horta. Assim, e estamos procurando montar um taller, um taller de serigrafia também. Assim, normalmente as pessoas que não têm possibilidade né, de pagar são ajudadas também pel, pelas comunidades que eles são membros, né? membros das comunidades que eles participam. Mas oh, não é o mais importante o dinheiro, né? o mais importante é resgatar a vida da pessoa. Primeramente, tienen que participar de una reunión de un grupo que se llama Esperanza Viva, que funciona en Maceió todas las terceras feiras Ahí tienen que participar de esa reunión y escribir una carta expresando a propia voluntad de se recuperar. Después, participando de algunas reuniones, esa persona ya es encaminada para facendas. Tienen que hacer también algunos exame de HIV, HIV, hepatitis e tratamento odontológico. Aqui tem a cozinha, né? tem uma horta, tem animais também, alguns animais. E também trabalha no coqueira, limpando o coqueiro, colhendo coco. E tem alguns, duas semanas do mês, trabalha produzindo biscoito para vender. É, sim, às vezes tem alguns conflitos, né? Como eu penso, nós somos uma grande família, né? E em pequenas famílias às vezes tem conflito assim, em uma grande família com pessoas de diferentes lugares, né? Com um passado um pouco problemático, assim. Também tem conflitos, sim. primeiro contato com a droga na música. A né? pessoal tocava música e na turma de amigos apareceu a, a maconha e eu usei né. Fiz o primeiro teste, daí por diante fiquei viciado. A pintura e a música sempre andaram junto comigo porque também era a minha é a minha parte econômica, onde eu ganhava dinheiro para poder tomar conta do vício. No começo é muito fácil porque a gente ainda está segurando. Tipo uma, é um tipo que a gente vai levando como, como se fosse um, um hobby, sabe? Não, não parece é, atrapalhar em nada. Mas no decorrer do tempo ela vai atrapalhando, começa a atrapalhar na família, na escola e no trabalho. Com o tempo, ela vai minando as nossas é, virtudes. O meu vício com, com droga e, e a bebida me levou ao fundo do poço. Conheci logo o álcool, depois a maconha. E até os meus 26 anos, só usava só a maconha e, e o álcool mesmo. Quando eu comecei a usar o crack, a minha vida mudou totalmente, né? Aí, meu, perdi o emprego, né? Muitas amizades. Perdi a confiança da família. Quatro anos de idade, meu pai foi embora de casa e eu, a minha mãe, que foi meu pai, né? pegava mentindo para conseguir dinheiro, né? Já que tinha perdido trabalho. E metia pequeno surto em casa também, né? Até às vezes me roubava até eu mesmo, né? E a minha vida aquele momento ali, eu estava no fundo do poço já, né? Foi coisa de Deus mesmo né, que aconteceu dessa fazenda, se é que tem aqui uma fazenda em Mara Xododoro, né? Ele logo no início, ele começou já numa droga mais forte, sem ninguém saber. E de repente, ele foi se acabando, ficou... aquela mudando a qualidade, mudando o estilo de vida em casa. E deu, aí foi dando para a gente perceber que algo, algo errado estava acontecendo. Aí foi quando eu descobri que ele estava nas drogas. Ele fez muitas coisas erradas. Coisa dele assim, de casa, ele acabou, acabou com tudo. Roupa, sapato, tudo, tudo mesmo, ele acabou. Chegou a tirar até alguns objetos de casa sem ser dele. Separou da mulher, com aquela criancinha nova, passou três meses de abstinência, né? Nos três meses que eu cheguei aqui, eu me surpreendi com o jeito que eu encontrei, a reforma dele. Eu quero ser um exemplo lá fora para aquelas, aquelas pessoas que se iludem né, com pouca coisa, né? e, algumas, e eles veem o que eu perdi na minha vida, né? Mas o que eu posso reconquistar de novo, né? Ser firme. Recebemos ao Senhor a nossa fé. E quando recebemos pão e vinho, corpo e sangue de oferecidos, o Espírito nos une no só corpo para sermos um só povo e em seu amor. O Espírito nos une no só corpo. Nesse momento de adoração, não tenho nem palavras para me expressar. A luz que vem do teu olhar. Libertar um lampejo que brilhava nos meus olhos, em minha alma. Refletir